Eu sou a Isa E hoje nós iremos fazer a ideia da Mara Santana Comentário Ela deu a ideia de eu refazer os meus looks Do dia a dia no Covid, né? assim Não refazer, né? Porque não tem a sopa que eu uso no Covid Não uso aquelas marcas que estão lá Porque eu não sou rica Mas de eu pegar mais ou menos o meu estilo E... Refazer bom. Na verdade, já fazer assim. Eu vou montar looks que eu usaria na vida real no, dentro do Covid. Com as peças que eu tenho, né? Porque criar visual não dá pra você pegar peça da vida. Então, assim, vou pegar minhas peças e vou fazer nada muito exagerado, nada tipo, nossa, um vestidão de baile, coisa que eu nunca vou ter um lugar pra usar na minha vida. Mas sim, looks que eu usaria pra ir na faculdade, pra sair, etc. Só uma coisa que eu quero falar que é muito importante, tá dando uma olhada nas minhas análises do YouTube. E 94% das pessoas que me assistem são mulheres. Então, gente, muito obrigada. É a nossa comunidade. Muito obrigada por vocês me assistirem. E vamos continuar juntas. Sei que pra qualquer coisa vocês vão estar aqui. E pegando essa, essa informação, esse vídeo é uma parceria com a Renata Saraiva. Ela vai fazer um vídeo exatamente igual a esse. Mas o estilo dela é completamente diferente do meu. Sério, é só você entrar aqui no, no YouTube dela. Tudo claro. O feed dela do Instagram. Tudo tons pastéis e roupas Leves e coisas fofas E eu não sou assim <risos> Então eu acho que vai ser muito legal Esses dois vídeos vão ser completamente diferentes Não vão ser looks parecidos nem nada Então vou deixar o link aqui na descrição Olhem lá o vídeo dela, ela acabou de postar também Então vamos pro vídeo Vamos primeiro procurar a modelo que mais se encaixa comigo Com o meu tom de pele Que eu não sei qual que é Nossa gente, vou deixar eu toda magra assim eu também não sou Gente, não, não, não tem eu aqui Será que eu sou essa daqui? Pera aí, vamos pegar o tom mais claro? Não essa daqui não Acho que é isso, né? Tá, vamos usar essa daqui Porque eu não tenho que ficar procurando, tá? Um cabelo igual o meu não sei se tem, gente, um cabelo igual o meu. Opa, peraí. Tá, esse aqui tá um pouco exagerado, né? Mas eu acho que. que eu vou usar esse pra me representar porque eu quero. Minha modelo, entendeu? E não vai ter um melhor. Maquiagens que eu utilizo na minha vida normal. Talvez esse daqui, delineado, batom escuro, bem gótica. Primeiro look, vamos fazer então um look. Que. que look que eu vou usar essa maquiagem escura? Pra gravar. Vamos fazer um look de sair então. Calças. Que calças que. De calça que eu uso, vamos ver Uma calça preta jeans, esta aqui Não é de couro é que eu tenho, mas Tá mais próximo do que eu tenho Não uso bota, não uso sapatilha E não uso salto, então eu preciso de um tênis Vou até abrir o filtro aqui eu, O COVID não tem muitos tênis, então não vai ter O tênis que eu uso normalmente então, vamos ver aqui, tá, esse aqui parece Até um tênis que eu tenho, o meu só não é cano alto Então, camisetas difícil. Quando eu vou sair, normalmente eu uso tudo preto, então eu vou colocar blusas cor preto porque... Poxa, gente, tá, tá difícil. Tá bem difícil. Olha, essa aqui seria uma camiseta que eu usaria. Essa aqui eu com certeza usaria. Tá, eu acho que essa aqui chega mais próximo. Vou ficar com essa, porque eu usaria uma blusa dessa com certeza, na minha vida normal. E vamos pra jaquetas. Eu gosto muito de jaqueta de couro, eu tenho só duas. Tipo, eu usaria isso daqui, mas eu não tenho, então não vou, né, não vou colocar. Então vamos procurar aqui por motoqueiro. Por que, que tem essa denominação? Ai, olha só a minha capinha. My little pony, eu amo. Eu não uso nada com flor, então essa aqui já corta. Eu tenho uma parecida com essa e uma que tem franjas atrás. Essa daqui que tem franja do lado é bem legal, né? Mas eu não tenho. Então vamos com uma mais padrão. Essa aqui, a gente tem? Então vamos com essa daqui, que eu acho que é uma mais padrão, mais chega perto do que eu teria no meu guarda-roupa. Eu, na verdade, usaria uma calça jeans preta. Aqui perfeito, gente. Sério, isso aqui sou eu. Ai, bolsa, né? Eu não uso muito anel, só uso a minha aliança mesmo e um brinco pequeno, então nem vou colocar. E bolsa, eu uso normalmente bolsa que é pequena, tipo essa daqui. E eu uso uma preta também. Não uso bolsa grande. Eu gosto de coisas mais práticas mesmo. Bem parecida com essa. Bem parecida não, né? Porque essa custa quanto, gente? 1.450 dólares. Então... Não, essa daqui... Não, meu Deus, que grande... Ai, gente, que difícil. Essa daqui tá ótima, pronto. Acabou, gente... Esse é o meu look. Esse é um look que eu usaria para sair. Primeiro look já foi feito. Agora vamos para lá e vamos fazer um look que eu usaria para ir para a faculdade, que no caso é bem simples, então. Uma maquiagem bem bem simples assim, que eu diria, só no olho. Essa aqui é uma boa, e não é não foi essa que eu usei não, não foi esse modelo não. Ah, mas agora também vai ser essa. Essa aqui eu diria que é bem perto, na verdade, Cílios grande Lápis branco Então vou deixar essa Tem uma calça Eu uso uma calça jeans normal Pera, não deixo, deixa eu mudar o tênis Que eu não vou com o mesmo tênis Não é o mesmo tênis que eu uso pra sair Que eu uso pra ir pra aula Então essa aqui tá melhor Beleza, uma camiseta normal, normal mesmo, tipo, não tem muitas opções de camisetas normais aqui, né? É, gente, vou escolher essa mesmo, esse seria o look que eu iria pra faculdade. Então, mochila, né? Mas a minha mochila é do Mario, acho que não vai ter aqui. Isso aqui tá bom? Assim que eu iria pra aula, gente, esse é o meu look normal da vida. É isso. Agora, vamos fazer um look que eu usaria, nada baseado nas coisas que eu tenho. Um look assim, que eu vou pegar sobre já que eu comprei aqui. E que eu usaria na minha vida normal Então vamos lá Uma saia, eu não uso saia na vida normal Essa saia eu amei demais Eu não uso muito saia mesmo Eu acho que nem adianta eu pegar e colocar Senão eu vou estar tá mentindo Essa calça eu usaria e agora a questão de sapato, eu só uso coisas sem salto e tênis. E aqui não tem muito tênis, então eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou escolher uma bota que eu usaria, talvez. Ah, aqui, uma bota, um coturno. Vamos ver, tem esse. É, acho que é, é isso mesmo, porque eu não uso coisas com, com salto. Então, esse coturno, com certeza eu usaria. Agora aqui, em blusas. Não sei, eu tô vendo aqui as que eu usaria. Ah, e essa daqui eu usaria. Não sei pra, e pra onde que eu ia ir com essa blusa, mas eu usaria. Esse cropped, né? Essa daqui também, que tem uma bola aqui, só que o cabelo tá cobrindo. Nossa, eu acho que essa realmente eu usaria de verdade na minha vida. Esse casaco eu também usaria. Com certeza. Logo de cara, assim, gente, eu acho que é isso. Eu sairia, assim, de casa com certeza, gente, sério. Uma bolsa, deixa eu ver. não gosto de bolsa grande, então... Hum, talvez essa aqui eu usaria Ela é muito bonita Nossa, essa daqui é quase idêntica a uma que eu tenho Seria isso mesmo E foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar uma olhada no vídeo da Renata, gente Vai estar... Tá... Tá muito legal esse vídeo, sério. E o dela vai ser completamente diferente, então não deixem de dar uma olhada no vídeo dela. Também não esqueçam de dar uma olhada na lojinha dos canudos de inox, se você tá procurando um canudo, aqui está, tá bom? Vai lá procurar, tem várias cores, tá aqui na descrição, o nome é Echo and Ocean, podem clicar nesse link que tá aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar com sua casa de moto se você achou divertido. Tchau!